Olá para você que assistiu o meu canal Olha o que tem ali, ó É a placa do YouTube Para quem não viu o vídeo, eu só abri a placa do YouTube que ele me deu Porque eu sinceramente não sei Tá, é... Hoje eu não vou estar no computador, né? Não sei por quê. Porque eu não quero mesmo, porque eu tô com preguiça Então, né, bora pro vídeo. Antes do vídeo começar e se o conteúdo começar, né Eu queria divulgar um canal que vai estar na descrição Então, assim, ah, ah, eu acabei de ouvir, vai estar tá na descrição e no comentário fixado e no card que vai aparecer, não, vai aparecer em um lugar aí, <tos> tá, agora, pode a gente pode ir pro vídeo, agora que o vídeo começou, quando você for sair de casa, use isso, isso, não use assim, <tos> Eita, tem uma roca assim Usei assim Nossa, estou sem água Se usa assim, Use álcool gel de marca desconhecida. Brincadeira, é álcool gel de qualidade Agora ele lave as mãos muito bem Meu Deus, o que aconteceu aqui, meu Deus? Nada aconteceu Fala, tô com a roupa do de Proel Deu para aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Use máscara quando você é de casa. Porque esse vírus eu acho que ele é bem perigoso, né? Só acho. Só acho, né? E me segue lá no Instagram. Que eu sei que você não me segue. Se você não me seguir, nada vai acontecer. Se você não vai estar me seguindo e vai perder muito conteúdo extra. Que eu mostro a edição dos meus vídeos lá, faço uns vídeos. Sem graça nenhuma E essas coisas Coisas que o youtuber faz Tipo postar foto de Então me segue lá, tá? Então Agora que vocês estão com Agora que vocês sabem o que fazer Quando você sair de casa Quando você achar alguém na rua Não abrace e nem faz assim, ó Opa! Faz assim ó, na cara, brincadeira Faz assim um quanto o um outro <coughs> Tipo, vamos fazer um exemplo agora Eu e você que tá assistindo Ó, a gente se encontra na rua e faz oh. legal né? Não, não, um pouco, nem, nem um pouco legal É melhor fazer assim Mas pra oh. se proteger do vivo Tem que fazer assim Então, não faça besteira Isso é uma pandemia para quem não sabe, porque a pandemia é uma doença que se espalha pelo mundo. Não tem como, né? Então, tchau. Ah, dá like.